Olá sejam todos bem-vindos mais uma vez a outra teoria é uma live de emergência Há aqui, aqui uma live de emergência na qual nós ouvimos gritos no consulado, no consulado da Embaixada, na Mesa de Assembleia, na Mesa de Assembleia, 3.235 há gritos, há gritos dentro da Assembleia, de volta, nós ouvimos angolanos a gritarem. Devem ser angolanos a reclamar. A polícia foi chamada de emergência para lá ir, para ajudar e acudir e dissuadir qualquer outro problema. Nós estamos aqui, nós estamos aqui a reportar para vocês em direitos. Sejam bem-vindos à live, live da outra teoria. Por favor, partilhem. Nós estamos aqui a reportar em direto A polícia... Estão agora a fechar a porta... Estão agora a fechar a porta da mesa da assembleia de voto 13235 no consulado da República de Angola porque a polícia foi chamada, a polícia foi chamada de emergência porque houve gritos. Houve gritos lá dentro. A embaixada veio para aqui. A embaixada, aqui na embaixada, estamos aqui na embaixada. Estamos aqui na Embaixada de Angola. Os angolanos estão aqui a fazer reportagem da situação. A TPA está aqui, ainda não se pronunciou. Está aqui a assessora da TPA, que deveria se, deveria se perguntar para vocês. Deveria se perguntar. E essa é uma questão, esse é um problema, é um problema que nós estamos a enfrentar aqui. Olá, sejam bem-vindos a outra teoria live de novo. Estou a reportar um incidente aqui na Embaixada de Angola, na mesa. 13.235. Nós temos aqui a TPA. Nós temos aqui a TPA. A TPA ainda não se pronunciou e ninguém se move para dizer o que está a passar. Está aqui a TPA. Esses são os equipamentos da TPA. A televisão pública, pública de Angola não se importa com o que está a acontecer. Temos aqui também uma, uma cidadã que trabalha na própria embaixada. Os angolanos acusam, os angolanos acusam que isso foi fabricado. Foi os angolanos. Os angolanos acusam a A porta foi agora fechada. está aqui. Esta cidadã que faz parte da logística eleitoral que não consegue nos dizer que não consegue. Não consegue dizer porquê? Não consegue dizer. As portas da Assembleia foi fechada, a polícia foi chamada de emergência. A polícia foi chamada de emergência. Chamada de emergência. Angolanos acusam. Irmãos, sejam bem-vindos. Irmãos, estamos aqui nós a reportar, estamos a reportar live agora, está aqui, está aqui a nossa irmã da TPA, da televisão pública de Angola, que deveria nos ajudar a perceber o que está a acontecer nesta hora o que está a acontecer nesta hora na, emba na Embaixada de Angola no, no, no consulado, na mesa 13.235 a irmã da, da, da TPA também não sabe o que está a acontecer não sabe o que está a acontecer temos aqui alguém que foi apontado como sendo funcionária da Embaixada, mas não sabe dizer o que está a acontecer porque é que a polícia foi chamada de emergência irmãos, irmãos estamos aqui é um é um momento de tumulto. Eu vou, eu vou aqui. É um momento de tumulto. Eu vou aqui falar com os angolanos para explicar o que é este problema. porque que a embaixada foi fechada de emergência e a polícia foi chamada lá dentro? Deixa eu perguntar aqui a alguns angolanos que estão na rua. Mano, quero dar uma palavra sobre isso. Sabe o que está acontecendo na embaixada? Está aqui um angolano, não sabe. Cota, sabe dizer o que está acontecendo na embaixada? Não sabe dizer. Se importa com isso, mãe, se importa que a mesa, a assembleia de voto foi fechada e a polícia chamada de emergência, nós ouvimos gritos lá dentro na assembleia. Vocês conseguem dizer porquê? Não, não, não estamos não interessados em saber. Não querem saber porquê? Está interessado em saber porquê? Mas vocês não sabem. Irmão, mais velho, nosso comandante, quer dizer, quer dizer alguma palavra aqui? Não se importa que haja algum problema lá dentro, não se importa. Não? Ok, obrigado. São angolanos aqui à espera também. Não sei porque estão à espera, mas que não se importam com a situação. Muito obrigado a todos eles. Valeu. Está aqui. A, começa aqui. Está aqui. A situação está aqui. A polícia foi chamada de emergência para poder acalmar os ânimos. Os angolanos estão insatisfeitos com a situação. Existem pessoas que dizem que isso foi organizado de propósito. Existem, existem pessoas que acusam que o que está a acontecer lá dentro está a acontecer de propósito, foi algo que foi, uh, que foi organizado. Mas nós temos aqui, temos aqui a polícia, a polícia que veio ajudar e as portas da Assembleia foram fechadas. Há quem diga que esse tumulto que está a acontecer é uma forma de tentar mudar a caixa eleitoral porque em todas as sondagens de saída está aqui, tá aqui um angolano, está aqui um angolano que diz que esse tumulto que se criou. Quando a polícia dispersar as pessoas é para mudar a caixa eleitoral. Daqui um angolano que confirma: a polícia, sim senhor, está a trabalhar com as pessoas, a acalmarem os ânimos, a pedirem para as pessoas terem calma, enquanto a porta se mantém fechada. Mas é preciso é preciso nós saber o que está a ser. Nós vamos escolher depoimentos à porta da Assembleia. A cidadã que trabalha para a Embaixada, lá vai ela para dentro. Ela trabalha para a embaixada, foi chamada para ir prestar declarações, a porta se abriu para deixar uma única cidadã, uma única cidadã, para, para ir resolver o problema. Alô, angolanos, sejam bem-vindos, partilhem a live, informem os nossos irmãos angolanos. Não estamos live, estamos live na, na Assembleia de Voto 13.235 do Consulado da República de Angola, na qual eu fui, eu fiz uh, o meu voto e o tumulto começou aqui começou aqui estava tudo a correr bem estava tudo a correr bem os angolanos na paz na ordem pacificamente, aderiram o voto e algo aconteceu dentro do, do consulado, algo aconteceu na Assembleia, nós ouvimos gritos lá dentro da Assembleia, de repente a polícia foi chamada de emergência a entrar para a Assembleia e fechou-se as portas da Assembleia, estamos aqui fora e não conseguimos saber o que está a passar ali. São muitas pessoas, são muitos angolanos aqui, a mídia privada, os, os, os cidadãos os repórteres estão todos aqui e, e descontentes com a situação e se perguntarem porquê que chegamos aqui, porquê que devíamos cá chegar porquê que, por que, que a assembleia tem que se fechar, porquê que a polícia tem que ser chamada, o que é que está a acontecer dentro das nossas assembleias existem cidadãos que avançam avançam a possibilidade que isso foi uma ação coordenada do próprio consulado para trocar as caixas eleitorais no caso uma caixa, eu lá estive presente e eu vi uma caixa, o que se vê aqui são cidadãos a dizerem que esta situação de confusão foi, foi absolutamente coordenada por indivíduos que trabalham no consulado para trocarem a caixa eleitoral, porque viram que havia um voto de saída que já dava maioria absoluta para a unida. Este que está aqui. Existem... Existem existem indivíduos angolanos aqui que estão a ser acusados de trabalharem para o CINFO, estão todos eles aqui dispersos pessoas que não querem dar entrevista a ninguém, são eles acusados eu falei com três indivíduos lá para o fundo, que, estão, que muitas pessoas estão a dizer que são adidos militares ou que trabalham para o CINFO é aqui mais uma vez a situação de que o, os serviços secretos angolanos, ou no caso o serviço de informação do Estado angolano a mediar dentro das nossas eleições aquilo que as pessoas vinham dizer, vinham denunciar que havia possibilidade começa-se aqui a pintar essa fotografia no consulado do, da República de Angola, na embaixada e assembleia de voto 13.235 até agora já vão, já vão 10 minutos que esta, esta porta se encontra fechada até agora a, a assessora da TPA não diz nada não, nem sequer começou a filmar para saber o que está acontecendo por isso é que a mídia a mídia individual por isso é que o cidadão repórter traz para vocês a informação na hora, na hora absoluta, sem filtros e sem censuras da TPA. Eu vou virar para vocês, para mostrar para vocês mais uma vez que existem, sim, senhora. A senhora que está ali ao fundo é assessora da TPA. Em vez de estar aqui a filmar a situação, não filma e simplesmente, e simplesmente está lá a fazer as suas chamadas, a teclar e fazer qualquer coisa. Nos, a, a Mangole TV a Mongole TV que esteve aqui presente tentou falar com a polícia e perguntar à polícia por que foi chamado, mas acho que a polícia britânica diz que eles não estão autorizados a comentar. Na voz do diretor da Mongole TV, vocês ouviram aqui em primeira mão, ele foi a única pessoa que teve contacto com a polícia britânica que está a segurar o recinto das eleições, na qual dizem que só houve um incidente lá dentro que fecharam as portas e não sabem dizer o que é que aconteceu. Mas o que mais espanta o angolano, irmãos o que mais espanta é a própria TPA que não se importa a própria TPA não se importa em saber o que é que está a acontecer. Estamos live estamos a reportar agora mesmo. A polícia sai a polícia está agora a sair a porta se abriu para deixar um polícia sair ah, estamos aqui em direto e, e Nós estamos aqui em direito para saber o que foi que aconteceu, a polícia, um, dos, um, dos, um, dos agentes, um dos agentes da polícia britânica saiu agora, abriu-se a porta, ele saiu, entre eles estão a, a, a coordenar, entre eles estão a conversar e a discutir o que aconteceu, mas eles não dizem para nós, e claro, eles não vão dizer para nós porque eles não são... Eles não são trabalhadores do Estado angolano, eles são simplesmente trabalhadores de um Estado que acolheu o Estado angolano. A polícia está aqui, as portas continuam fechadas, o tumulto lá dentro se continua, nós não sabemos o que aconteceu, nós vamos estar aqui plantados live, avisem Angola inteira, por favor, manos, avisem Angola inteira, nós vamos estar aqui plantado para toda hora que aquela porta se abrir, perguntar às pessoas, afinal de contas, o que foi que aconteceu na nossa Assembleia de Voto que fez com que as portas se fechassem, os gritos lá dentro foram de quê? Porquê que aconteceu? Outras perguntas que continuam na mente dos angolanos. Porquê que a TPA não se importa em vir reportar um problema que aconteceu nas no... na nossa Assembleia? Porquê que a TPA não vem perguntar às pessoas, não vai intervir, não tenta reportar? Está simplesmente tudo parado. É o Estado angolano a não se importar, é a mídia nacional angolana a não se importar em informar o cidadão a tempo e a hora. Conseguimos ver aqui ativistas angolanos a fazerem um trabalho de cidadania no, no programa O Cidadão Repórter. Esta, esta daqui que está à vossa frente é, é a irmã. Uh, a Mana Quimbundo está aqui eu, ela está também a filmar, está também a colher informações, está também a colher depoimento uh, eu, vou, eu estou a perguntar a todas as pessoas que estão com interesse em explicar se alguém ouviu alguma coisa, se alguém sabe de alguma coisa porque que a situação lá dentro aconteceu, o que foi que aconteceu algo, algo aqui só para mostrar para vocês, o jovem, o jovem da logística, este jovem angolano que está trabalhando na logística, que anota o nome das pessoas, de alguma forma está a continuar a resumir o seu trabalho está a continuar a, a, a procurar o nome das pessoas na lista, o que, nos, o que nos faz parecer que daqui a pouco o serviço, a porta se abre mais uma vez e se fecha, fecha mais outra vez. Está aqui nós angolanos a reportar a hora. hora, isso está live está aqui todo mundo, entrem, entrem, partirem a live, estão vocês a ouvir, são 1.200 pessoas já ligadas em menos de 10 minutos a porta se abriu, sai um cidadão nacional escoltado pela polícia, este cidadão que está a sair escoltado pela polícia e que levanta o dedo, levantou oh. o dedo não, não, não fez. Eu fiz o voto votei no 3 porque nós queremos mudanças em Angola. E por que, é que não pintou o dedo? Eu não aceitei pintar o dedo e eles não me queriam devolver o meu bilhete de identidade, razão pela qual eu não quis sair da de dentro. Então, a lei não... constitucional yeah, não obriga o cidadão a fazer o um voto e depois ter que molhar o dedo. Eu acho isso ridículo, eu não entrei em conformidade com algo que não seja correto nem certo. Por isso, meus irmãos, continuem, nós estamos a mudar, o poder está a sair do MPLA e vai passar para a UNITA, nós todos vamos regressar para o nosso país, vamos organizar o nosso país e as coisas vão correr bem. Vou mandar uma mensagem muito forte para a presidência da república. Senhor João Lourenço, neste momento você não é presidente. Você está a concorrer à presidência. Então, atenção, não queremos escândalos, não queremos sangue derramado do povo. Queremos uma, tra uma transição que seja pacífica. Atenção, pacífica. Não queremos sangue, não queremos luta, não queremos que as Forças Armadas entrem a tirar o pessoal. E yeah? eu também tenho uma palavra para o pessoal angolano que vive aqui no Reino Unido e que está aí votar no 8. Se vocês votam no 8, por é que vocês não levam os vossos filhos para atenderem os hospitais deles em Angola? Por é que vocês não levam os vossos filhos. Yeah? Para irem ser consultados no Maria Pia, onde não tem medicamento. Mas vêm aqui todos gulosos para votarem no oito, Quando vocês sabem hoje, é que o A população... É... A população entra em delírios. Está live na, está live na página Outra Teoria. Mensagem, a população aplaude mensagem, o jovem o cidadão forte. angolano que votou. Calma, mãe. Estou a falar, por favor. Vai uma mensagem muito forte. Eu sou do MPLA. Não tem problemas a dizer isso a ninguém. Sou cidadão, membro do MPLA. Mas eu votei na UNITA por uma razão muito simples. O meu partido deixou mal o país durante quase 50 anos. Certo. Muitos de vocês se revêem também no MPLA porque fomos tropas, fomos da OPA, fomos expul. Nos mentiram. E agora nós crescemos e conseguimos fazer uma análise crítica de todo esse processo que eles nos ensinaram. Então, pessoal, é assim. O MPLA, nós que acreditamos no MPLA, vamos para a oposição. Porque essas cotas que batotaram o nome do partido, estragaram o nosso MPLA, vão ter que. Vamos lhes dar um perdão a condição deles devolverem o dinheiro que roubaram. Só vão ser perdoados se eles estão a falar, por favor. No ministro, não me Sim, sim, eu estou a falar, por favor. Ele é livre. Ele Unida, não. Não Unida, é livre. Ele é livre. Não, não me Ele é livre. Eu sou do Emperar. Eu estou a falar com o Emperar. Não estou a falar como o Gaonita, não. Eu não sou da Unida. Eu sou do Emperar. Ele é livre. É o Emperlan, não, não. Ele é livre. E nós. Nós temos que recomeçar o país, temos que criar um sistema de educação, temos que criar um sistema de saúde e temos que criar trabalho agora Pessoal, muito obrigado, mas eu não o dedo da pinta deles, oh, não me conseguiram. Obrigado, eu trecho. Está aqui o jovem Flávio, ele esteve envolvido no tumulto que aconteceu lá dentro. É, pá, isso, isso, é sempre, isso é sempre o empelar, eles têm sempre... Eu fui. eu de informar. Já fui informado. Sim. Passamos agora aqui direito da voz da Diário. Yeah. Eu fui informado. Cá, <tos> a senhora que fez o registro foi bem claro a dizer que na escola. Oh, yeah. é um de Mas o senhor, Big o trabalhador lá ao lado. Uhum. informando isso não, não era possível. Ok, não é possível ser não é precisa porque esse boletim já diz tudo. Esse boletim vem com um selo de identificação pessoal. Isso significa que pode, podemos ter aqui mais de um milhão ou um bilhão de papéis como esse. Nenhum vai ser igual. Então, se não vai ser igual eu chego cá, porque é que vocês têm um sistema de scan não podem fazer scan e ver a minha cara no que sistema. no sistema? dizer que tenho que fazer o bilhete de entidade. Porque é mais uma maneira de impedir Como pessoa... E do teu voto, sempre o voto Sim, exatamente. É exato. Agora, imagina que eu vivesse num sítio tão distante que eu não consigo buscar o bilhete de entidade e apenas aproveitar o meu voto. Mas é o seguinte, eu vou muito distante e vou mesmo distante buscar um bilhete de entidade e vou mesmo votar. Vai, vai, É uma maneira de o bilhete. Não tens nenhuma cópia do teu bilhete aqui? Dias... Ok, um, meus irmãos, como vocês podem ver, olá, sejam todos bem-vindos a outra teoria. A porta, de, a porta da Assembleia de Voto 13.235 continua fechada, um, mas o jovem que está a fazer a logística, a anotação not, dos nomes, já está a resumir de alguma forma. Houve um tumulto dentro da Assembleia de Voto. Os ânimos estão um pouco exaltados aqui. O que foi que aconteceu? Nós, temos, nós vamos encontrar o jovem, o jovem Flávio, nós vamos encontrar o jovem Flávio que esteve envolvido no tumulto, na Assembleia. Vamos encontrá-lo para... Conversar. Existem aqui indivíduos na qual a população está a dizer que trabalham para o Serviço de Informação ah, de Angola. Sim, indivíduos que estão aqui, que estão chamados de Este é o jovem Flávio que esteve envolvido no tumulto dentro da Assembleia. Eu vou, eu vou virar a Câmara e explicar para vocês o que foi que aconteceu na voz do jovem Flávio, para deixar-vos para deixar todos calmos para saber, afinal de contas, o que foi que foi que aconteceu? Um, Estava a ser uma festa da de democracia até alguns momentos, estava tudo nas calmas, estava tudo bem bem organizado. Vocês ouviram, ouviram os elogios que os cidadãos estavam a, a, a, a dar à organização da CNE? Vocês ouviram os elogios? Vocês ouviram essas pessoas a dizerem que enquanto a organização ia estava a correr tudo bem? Mas tivemos um momento, um momento intenso, tivemos um momento intenso aqui na Assembleia de Voto 13.235, na qual a primeira ouviu-se gritos e quando todo mundo correu, a porta da Assembleia fechou-se, a polícia foi chamada de emergência para entrar para a Assembleia de Voto, fecharam-se as portas e os cidadãos ficaram, ficaram indignados em saber, afinal de contas, que foi o que aconteceu lá dentro, que fez com que tivessem que parar o processo eleitoral. Enquanto a porta estava fechada, nós ouvíamos cidadãos indignados a dizer que esta foi uma, uma armação organizada para se trocar a, a, a, a, o boletim, se trocar a caixa de voto. Vimos as pessoas a dizer isso e pediu-se calma a todas as pessoas. O que, aconteceu, o que aconteceu é que temos o jovem Flávio que foi, que foi votar e quando lhe pediram para molhar o dedo na tinta, assim como eu fiz, ele recusou recusou molhar o dedo na tinta e outra situação também foi é que ele disse que não queriam devolver o bilhete de identidade dele. E como não queriam devolver o bilhete de identidade dele, então dali adveu-se os gritos. Eu vou dizer o seguinte, até onde me cabe, até onde a minha imparcialidade vai, me parece que essa situação foi criada por um cidadão nacional descontente com o sistema ou descontente com a organização do processo eleitoral. E o que aconteceu foi, o cidadão recusa-se a molhar o dedo na tinta porque diz que não existe nada na Constituição da República de Angola que diga que o cidadão tem que molhar o dedo. Perguntando o que foi, por que ele se recusa, afinal de contas, uma tinta é uma tinta, ele ainda não respondeu. Vamos tentar colher esta informação: por que todos aceitam a molhar o dedo e ele recusou-se a molhar o dedo e criou, e criou este, este tumulto no qual o processo eleitoral foi interferido. É preciso que se mantenham as calmas, é preciso que se mantenham as pessoas. É preciso que o processo é aí, deixa, deixa, deva continuar, as coisas devam, devam, as, as coisas têm que continuar. Estava um processo eleitoral muito bem organizado. Os parabéns à CNE e ao consulado que conseguiu organizar o processo, mas o tumulto, de alguma forma, colocou uma mancha na organização do processo. Nós continuamos a assistir à polícia, perto da porta, Continuamos a ver a polícia perto da porta e a porta se abriu, a porta se abriu e mais dois polícias voltaram a entrar e a porta se fechou. Ah, estamos aqui nesse momento, boa tarde, se você só juntou -se a nós esta hora, boa tarde, sejam bem-vindos. Nós estamos a reportar live um tumulto que aconteceu, algo inesperado que aconteceu e interrompeu o processo eleitoral. De Angola. Mais angolanos a chegarem, muito mais angolanos a chegarem, pessoas chegarem que querem votar, pessoas que querem votar, muito mais angolanos a chegar, vamos voltar à situação. É preciso pedir que, que haja calma nesta hora, pedir aos manos que saiam do lado do passeio e que se movam para o outro lado, para não interromper o processo eleitoral, para não colocar uma mancha no processo eleitoral. É preciso fazer isso. Nós temos que ser conscientes como cidadãos conscientes. Os bons cidadãos conscientes votaram e estão felizes com o dever cumprido. É preciso regressarmos a esta ordem e continuarmos o processo eleitoral. Que deveras se diga que faltam simplesmente algumas horas até a Assembleia fechar. São agora 14 horas e 22 minutos e as Assembleias de Votos têm que fechar às 17 horas. Não nos falta mais, nós estamos a 2 horas e, 44 minutos, e 48 minutos perdão, até o término das eleições. É preciso resumir. O processo, o processo eleitoral é preciso abrir as portas para, para os, os cidadãos continuarem a votar para não manchar ainda mais o processo eleitoral então, estamos aqui nós estamos a colher depoimentos nas pessoas um, eu vou continuar a andar aqui estamos live na outra teoria é preciso que nós tenhamos o, de, o dever de cidadão, o dever cívico em mente votar sem lá hum. Essa é a minha pasta. Fica ali. Aqui tem boi de bofia. Aqui tem boi de bofia Essa é a minha olha, pasta. de yeah. controla para não meter a merda. Yeah? A porta vai se abrir mais uma vez. Saiu uma comissária eleitoral. Uma comissária eleitoral veio buscar alguém e voltaram a entrar. A porta abriu-se. Saiu uma comissária eleitoral que estava no processo no processo dos votos e as pessoas da organização continuam a pedir para se resumir o voto. Me parece que a porta vai se fechar mais uma vez. É preciso lembrar, meus irmãos, vocês estão live, são agora 14 horas e 24 minutos, faltam sensivelmente 2 horas e 36 minutos até o término do processo eleitoral. Atualmente o processo eleitoral na Embaixada de Angola, na, na, na Assembleia de Voto 13.235, continua interrompido. São angolanos na fila à espera para exercerem o seu direito de voto, que não conseguem fazer por causa do tumulto criado. O pessoal da staff que está aqui a organizar uh, me parece que vão resumir a situação. A porta se abre mais uma vez, mas alguém da logística saiu para ajudar. Nós continuamos sem entender por que é que a televisão pública de Angola não decide uh, reportar sobre isso. Uh, nós temos nós temos o, o jovem, um dos jovens que esteve envolvido no tumulto, é o jovem Flávio que aqui saiu. botar tarde, mano. Eu sei que os ânimos devem estar a flor da pele para si. Uh, tu recusaste a molhar o dedo. É isso a, nosso, a nossa compreensão? É, yeah, mas, mano, eu sou o Flávio Marques, para quem não me conhece. Está live na página Outra Teoria. São agora 1.800 pessoas a okay. assistirem okay. de Angola. Outra Teoria. Eu te sigo, é Outra Teoria. Eu te Muito man, obrigado. É muita, gentileza a sua. é muita gentileza sua. É muita gentileza sua. Obrigado. É assim. Um, eu cheguei eu atualizei o meu, o meu registro, os meus dados de registro, em tempo útil. Cheguei cá, em tempo útil, entrei checaram, para já eu queria tirar o telefone para tirar a fotografia no voto eles não permitem isso já nos já estão a tirar um direito o direito de liberdade de, de escolha pronto, compreendo deixei o telefone aí o posto deles dentro lá dentro, eu disse que não precisava de esconder o meu voto, porque o meu voto não é secreto eu quero mesmo que venham onde eu estou a votar porque não estou a esconder isso com ninguém, não preciso ah não, não, tenho que esconder tem que esconder, ninguém precisa ver mas porquê tanta coisa? porquê é que vocês querem esconder? Quando nós queremos abrir. Então, é assim. Logo que eu fiz o voto, eu tive a responsabilidade de pôr de dobrar o papel e meter dentro da caixa, que é uma caixa assim de plástico transparente. Bastou coisa entrar eles já não podem tirar aquilo. Então, já votei. Não vou pôr o meu dedo no coisa. Vocês aqui também. O mesmo. Por é que tens que pôr o dedo ali? Olha a lógica? Ali a lei problema... eleitoral não diz que tens que pôr o dedo. Mas tinta, então, tens que pôr. Aqui, quando nós estamos a votar aqui em Londres, ou comendo isto, ou comendo, é que... não faz. Não, não pões na INC, o teu dedo na INC, não fazes, não pões na tinta. A CNE de Angola, ah, eles argumentam que o facto da pessoa colocar o dedo é para garantir que não haja pessoas que voltem mais de duas vezes atenção, há um controle prévio atenção, pessoal, há um controle prévio quando tu chegas, eles pedem o teu bilhete automaticamente eles vão chocar o teu nome contra o nome que eles têm na lista eleitoral só para quem mais mulher? Você já está tudo chancado existe, para além da sua para além de, de, de recusares mulher a tinta, existe algum medo seu em mulher, o seu não é dedo medo, eu não tenho medo, vou lhe dizer uma coisa eu não tenho medo, eu tenho dá, fé, não eu não tremo eu, Flávio Marcos, não tenho quem medo não, folha. não tremo, quem trema é folha sim, sim. quem dá voto é cinto quem quer brincadeiras, o não parque, não é parque é ali nós somos sérios explicação é, é explicação é lá nas quadras sim, sim, senhor. Sim, sim, é assim medo nós não temos por que, é que vais entrar em conformidade com alguma coisa que é errada? Esse, a CNE argumenta que é simplesmente procedimentos, são procedimentos e processos de sistemas para a controlar melhor o voto não, aqui não há controlar melhor o voto há melhor maneira de controlar o voto com, uma, com um ficheiro eletrónico, um print. Mas é? infelizmente ainda não temos esse Não, ficheiro. tem lá, o print estava lá, tem lá. Ele okay. chegou no meu nome. Tem lá, a minha fotografia até estava lá, está tudo lá. Está bem organizado, sim senhor. Fala o quanto? Qual, quanto? Qual é lá, a necessidade de voltar aí por para o dedo? não, as pessoas também têm que começar a ver o que é que faz sentido, o que é que não faz exatamente, obrigado é. por essa explicação, só mais uma pergunta eu sei que tem muitas pessoas que querem falar contigo por causa do tumulto que aconteceu aí não Acho... é um tumulto, atenção, vamos, vamos refazer isso, não foi um tumulto eu simplesmente tentei não, quem fez é a polícia é. e as pessoas daqui não, não quer dizer, a polícia conforme entrou nós vimos que parecia um tumulto entre não, estava pelo contrário, eles não me queriam dar o bilhete de identidade, eu digo, eu não vou sair daqui sem vocês me darem o bilhete de identidade e a polícia tem a responsabilidade de me Proteger. Isso é British Police. É o melhor do mundo, bro. Não Ok. Uh, muito obrigado, então, muito obrigado pelo seu depoimento. Continuamos aqui. Uh, a Assembleia de Voto voltou a abrir a, a, as portas. A Assembleia voltou a abrir as portas. Existem muitos angolanos a chegar para votarem. Muitos angolanos. É a festa da democracia mais uma vez de volta e nos carris. São agora. São agora 14 horas e 29 minutos, estão a faltar sensivelmente 2 horas e meias até o processo eleitoral terminar aqui nesta Assembleia de Voto. Mas deixa que eu reitere que a própria CNE já, já argumentou e já disse que desde que hajam cidadãos na fila à espera de votar, mesmo depois de chegar às 17 horas, esses cidadãos serão permitidos a votar. É a festa da democracia de volta no caminho. São angolanos a festejarem a possibilidade de votar na diáspora. Estamos de volta, as coisas vão voltar ao normal. O, o, o mal entendido que aconteceu já foi, já foi resolvido, as portas voltaram a se abrir, as comissárias eleitorais voltaram a sair e a entrar e me parece que vai haver alguma normalidade até nós voltarmos e apresentarmos então o, o final. O, algo que eu notei, o movimento votou-sentou, me parece que está a crescer de intensidade aqui. Existem pessoas que vieram de outras províncias com as suas malas, eu estou a fazer o zoom, estão a ver as malas ali, são pessoas que vão ficar aqui até o final. Existem muitos angolanos aqui à espera que a ata síntese seja publicada assim que se fechar o processo eleitoral. Eu mesmo, pessoalmente, perguntei ao pessoal lá dentro na, no, na cabine de voto que horas iriam publicar a ata síntese e se haveriam de publicar e me foi garantido que sim iriam publicar. Então está aqui a live, outra teoria, outra vez. Partilhem a live, informem a informação. A situação está normalizada. O que aconteceu já passou a porta voltou se a abrir já entrou o primeiro cidadão que vai voltar a votar um, que em Angola esteja tudo bem que estejam a correr as coisas perfeitamente aí em Angola com vocês que aqui conosco na Assembleia de voto 13.235 as coisas vão voltar a na normalidade. São muitos angolanos a chegar, angolanos lindos, bem vestidos que largaram os seus trabalhos para virem cumprir o processo de cidadania o sufrágio uh, nacional que é o seu direito de voto. Isso é uma reclamação que nós já viemos a reportar desde o princípio. Eu virei as câmaras agora para vocês estarem de volta comigo. Sejam todos bem-vindos outra vez. Há aqui um problema que nós viemos a reportar e a reclamar. O facto do cidadão angolano no Reino Unido não ser permitido entrar com o seu telemóvel, coisa essa que a Constituição da República de Angola na lei eleitoral não proíbe e que nós sabemos que os angolanos em Angola são permitidos a levar os seus telemóveis para a cabine de voto e colher a imagem na cabine de voto, assim como diz a lei eleitoral que o cidadão tenho o direito, sim, senhora, de colher a imagem. Mas nós aqui no Reino Unido vimos os nossos direitos a serem violados a princípio com, com a organização na qual as pessoas disseram, ok, se é isso que eles querem fazer, nós vamos entrar, vamos aceitar. O importante é votar e garantir a integridade da caixa de voto, porque é lá onde a vontade da maioria se vai expressar. E os angolanos, mesmo reclamando dos direitos seus constitucionais de serem violados, entraram e acederam o voto. Já saiu o primeiro cidadão depois do tumulto ser esclarecido. O primeiro cidadão saiu. Está aqui alguém que eu quero entrevistar. É o primeira pessoa a sair depois das portas terem se fechadas. Mano, muito boa tarde. Como está a situação lá dentro? É uma muito fácil. Não atrapalha. Basta só mostrar lá um bilhete. Já está tudo resolvido? Depois dá um papel extremo para Vai na 1, vota, dobra os locos, põe na taxa. E já votou. E já votou. Isso aqui é o ah? quê? Isso não para quê? Votei, pegou meu barco em Então, mano, a situação está normalizada, a porta se abriu, a fila anda. A fila aqui não é como em é Angola, que não anda aqui, a fila anda, está a andar. Está aqui, mano. Uma pergunta, está tá satisfeito com o processo de organização lá dentro? Não, se você o que faz e o partido e o e o partido que escolheu está feliz não. quantas pessoas estão representadas aí tem quantos partidos não, não aí dentro quatro, e são quatro partidos quatro quatro que isso não... a a a sabe que isso é uma fraude né humano está humano está feliz com, com... <sips>. tem tens alguma desconfiança com a integridade da caixa eleitoral ou prefere não responder okay. vai aqui uma pergunta rápida não precisa dizer se não quiser está aqui a pergunta está aqui, tá aqui a pergunta rápida Aqui. Este... este é o primeiro cidadão que saiu depois, o primeiro cidadão angolano que saiu depois das portas terem se fechadas e exerceu o seu direito a voto. Ele prefere manter a sigla do voto é secreto, o que muitos angolanos aqui em princípio, em princípio uh, dizem que não têm nada a esconder e que têm os seus votos assumidos e que depois eles votarem, eles saem e eles fazem, uh, eles dizem, fazem o sinal na qual votamos. Uh, Tá aqui, eu Tá aqui a mãe, tá aqui uma mãe. Mãe boa tarde. É possível dar uma palavra de ordem aos angolanos uh, sobre a democracia e o direito e o processo eleitoral. Uma palavra de encorajamento e para a festa do nosso processo. Nós queremos também trazer a opinião das nossas mães, na qual nos respeitamos mais, sem discriminar os nossos pais, mas nós amamos as nossas mães. Né? Deixar o dia uma mão para o vota 3, 4, 5, 7 e 8 e vota 7 Mas então eu a possibilidade, as velhas mas já estão a de trazer o bilhete, o que mais importante é o bilhete. Não traz o bilhete para chegar aqui, Querem confusão, o trabalho está a ser mal feito. Não está a ser feito. A situação do, do Sr. Flávio Mãe, o Sr. Flávio tem o bilhete e tem o seu ticket. O que ele disse, ele não queria molhar o dedo na tinta e também que as pessoas lá dentro, como ele recusou-se a molhar o dedo, não queriam lhe dar o bilhete da identidade. Enquanto ele tinha molhar o dedo. Mas ele diz que não existe nada na Constituição da República de Angola que diga que o cidadão é obrigado a molhar o dedo. Ele está a defender um direito seu. Se ele fez, se ele acha que é o direito dele, fez, a gente vai dizer o que tem ele. Fez. É isso que ele fez, por isso é que a polícia foi chamada, porque não queriam devolver o bilhete de mas identidade. ele veio para fora a dançar e, olha, ganhei eles, nunca usou dedo, voltei para a luta, porque não tem que saber um o secreto, ele, ele falou coisas que devia falar, mas falou outras que não devia falar. Sim, senhor. Ela está aqui é. um angolano que e prefere, prefere dar a sua uma opinião uma também? E eu não consigo compreender muito bem. Por que eu precisava aprender a privar dele? Por eu não quis melhor dele? Mas a cidadã que está a cidadã da sede, da não tem autoridade, muito menos de direitos e privar do documento do cidadão. Eu não eu desconheço eu sei, a legislação angular, mas, mas isso, isso pode até ser fundo. Se, se todos molharem, por que, que eu não quis mulher Se ele acha que tem o direito de não mulher, é um direito publicado e ninguém lhe pode tirar esse direito. Se não está escrito para todos molharem, também não está escrito para aquele mulher. Como cidadãos, nós devemos primar pelos nossos direitos e deveres. Agora você me diz: por que ele achou sem mulher e mulher? Por que ele ganhou com isso? Pensei que ele queria também dizer a pena: por que isso? É desobediência. Isso é desobediência. Não está. É. Ok. Uh, o voto continua, a fila anda. A paz outra teoria presente aqui para vocês, trazer a informação diretamente da boca do angolano, sem os filtros e a censura da televisão pública de Angola, que quando houve aqui um mal-entendido, a televisão pública de Angola simplesmente desapareceu, que não estava interessada em ouvir a opinião do seu próprio cidadão, em transmitir. Nós estamos aqui, trazemos para vocês a opinião do angolano na boca do angolano, diretamente, sem filtros e censuras. A, a, a situação está resolvida, está normal... As pessoas que esperam a votar estão na fila, estão, continuam a ser chamados e o voto está a continuar. Existem muitos angolanos aqui, a coisa está bonita, cada um com a sua ideologia, está tudo bom, está tudo de volta. Uh, eu vou voltar live outra vez para vocês, assim que, situação, uh, assim que a situação pedir. Nós temos reclamações e viemos reclamar desde o princípio da manhã de alguns direitos que estavam a ser violados, na qual não... Na, na qual o cidadão nacional não estava feliz de, ser, de ter os seus telemóveis privados, não poderem fazer fotografia dos seus votos. Isso é algo que viemos a reclamar desde o princípio. Vai um voto negativo para a própria CNE, para a própria democracia, é que morre quando o cidadão lhe é tirado os direitos constitucionais. Ah, a situação está normal. mas eu vou sair, continuem a acompanhar. Se alguma coisa acontecer de relevante, eu vou trazer. Entre o princípio e o final, eu vou continuar a colher algumas informações e alguns depoimentos. Ah, nós nós temos aqui algo caricato. Nós temos aqui uma das nossas mães que lhe foi proibida a votar. E ela está mesmo insatisfeita e ela fez uma viagem de 5 horas da província onde ela vive uma viagem, ela vai fazer 10 horas de viagens e veio para cumprir o seu direito constitucional de cidadão a votar e não lhe foi permitido a votar. Eu vou virar a câmera para a mãe, essa será a última entrevista até eu terminar a live e depois de terminar eu volto outra vez se a situação assim a, a pedir. Está aqui a mamãe. Mamá muito boa tarde. Boa tarde, sim. A mãe não lhe foi permitida votar? Eu não foi permitida votar, porque tinha um bilhete antigo. Mas quando viemos aqui no a, a do, do, do, do, do, do dia 26 de março, não não me disseram nada. Mas algumas pessoas também tinham um bilhete antigo, o caducado, votaram. Eu não e, sei porque que eu não votei. E o nome da mãe estava na lista, estava no e, caderno eleitoral? Não, está, não estava, não estava. Este, este então possa ser o problema mãe, se, se, se, se o nome se o nome da mãe não, não fez parte do caderno eleitoral, a mãe não pode votar, Sim, não pode está bem, pronto, a situação está resolvida é uma pena, é uma pena que o registro oficioso não atingiu mas viemos de fazer o registro eleitoral pois é não fizeram porque tinha o bilhete para ter outro novo para ter outro novo, pediam um novo pois pois é, mãe, muito obrigado Olha, estão a chamar. Boa viagem de volta. É uma pena que não participou no voto. Mas, como dizem os outros, a mudança é inevitável. Vá bem, boa viagem. É Sim, bem. Ok, mano, estou de volta então. Tá A situação continua aqui, as pessoas continuam a ir votar. Está um ambiente mais ou menos de calma outra vez. Tá tudo bem eu vou então desligar a live agora e voltar a entrar a live mais tarde, se assim uh, permitir. Obrigado a vocês todos que acompanharam, obrigado a vocês todos que uh, partilharam a live. Há um momento nós tivemos quase duas mil pessoas live ao mesmo tempo e a partilharem. Isso é excelente, quer dizer que vocês estão comigo, vocês estão à espera das coisas relevantes que possam a vir a acontecer. O que nós estamos aqui a fazer é ficar até a altura em que a, a Assembleia 13.235 vá... Publicar as atas sínteses e quando a fixar as atas síntese, nós teremos, vamos tirar a foto desta ata síntese e então dizer para vocês quem venceu as eleições no Reino Unido. Pelo menos isso nós seremos capazes de dizer e quando se fazer o escrutínio nacional de todos, os, de, todos, de todos os votos, então nós esperaremos o anúncio, o anúncio da, da, da Comissão Nacional Eleitoral de Angola. Fiquem ligados e mais informações vai acontecer e vai haver. Por isso, boa tarde a vocês todos, fiquem bem, vão exercer, vão exercer o vosso direito ao voto massivamente, votem, votem, votem mesmo. Eu já votei no meu, estou aqui, eu já votei, já cumpri o meu dever, agora é a vossa vez. Vote consciente e vote para o melhor de Angola. Por união, cidadania, paz e democracia, estamos juntos. Boa tarde, fiquem bem. Até lá, aquele abraço. A gente se fala.